Muito obrigado por você que está assistindo, obrigado por você que está assistindo ao vivo aqui comigo, graça e paz. Hoje nós vamos falar de um, de um tema espinhoso para a vida do cristão, que é o tema do perdão. E eu vou hoje, no nosso encontro, no nosso PG de hoje, eu quero fazer um apanhado, na verdade, dizer por que, que é importante falar desse tema do perdão. É, introduzindo isso, né? por que, que esse, esse, o perdão precisa ser identificado como um tema importante para a igreja? Porque o perdão é a base da nossa, da nossa existência, nós só estamos e só somos irmãos em Cristo por conta do perdão e o sacrifício de Jesus na cruz. Mas o perdão é tão falado, né? A gente escuta isso todo mundo dizendo, a necessidade do perdão, que você tem que perdoar seu irmão, os 70 vezes 7, todas essas coisas que estão envolvidas em relação ao perdão, elas, elas precisam entrar no nosso, na nossa agenda, o tema do perdão precisa entrar na nossa agenda, porque nunca foi tão necessário perdoar Aqueles a quem nos tem ofendido. Que está lá em Mateus, no capítulo 6, na oração que Jesus ensina aos discípulos ensina a nós. A oração que alguns chamam de oração modelo, que é o Pai Nosso. E ele diz: é, é, perdoa-nos os nossos devedores, perdoa-nos assim como nós temos perdoado os nossos devedores, a, a, a quem nos tem ofendido, aos nossos credores. É, é, tem um monte de tradução. O fato. É que o perdão não é uma, não é uma opção na vida, da nossa vida O perdão não é uma opção O perdão é algo que, que deveria ser natural, como é natural para o cachorro latir Como é, deveria ser algo extremamente fácil de conceder Mas Jesus sabe que não é fácil de conceder porque conhece a nossa natureza humana E ele sabe que a nossa natureza ela é corrompida pelo pecado e por ter sido corrompida pelo pecado, ela não consegue estabelecer naturalmente aquilo que Deus disse que era para ser feito de forma natural. A Bíblia fala de muitos tipos de perdão que existem, Perdão, existem muitos níveis de perdão, existem maneiras de se perdoar. Existem maneiras de se perdoar, maneiras de se pedir perdão. Há uma questão espiritual envolvida dentro do tema do perdão e que às vezes passa despercebido por boa parte da... Do, dos irmãos e das irmãs por aí afora. Então, eu escuto algumas vezes, olha, perdoar só Deus para conseguir perdoar as pessoas. Há muita luta interna para perdoar. Então, as pessoas dizem, olha, pastor, eu, eu consegui esquecer, mas perdoar ou, ah, eu consigo perdoar, mas não consigo esquecer. Outras vezes, ah, mas esse tipo de coisa a gente não pode perdoar, não, porque isso, isso é impossível de perdoar. Então, quer dizer que se fizesse isso com sua família, e aí a gente entra, né, até no fator, até chegar no, no, no, no fator chamado Hitler, né? Aí, ah, então quer dizer que você, é fácil, você perdoaria Hitler. Então, assim, é o extremo, né, da discussão. Mas nunca chegamos, nunca necessitamos, como nos dias de hoje, o exercício, contínuo do perdão. Nunca, nunca foi tão necessário como nos dias de hoje formos em prática aquilo que nos identifica como gente que segue a Jesus Cristo, porque ele foi quem por meio do seu sacrifício perdoou. E não só isso, ele também solicitou perdão para terceiros. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele, ele não só foi o objeto que gerou perdão, mas ele também solicitou para que, de forma intercessória, que Deus não imputasse para aquelas pessoas o peso da ira de Deus, o julgamento de Deus, pelo que eles estavam fazendo com, com ele. E ele diz, pai, por favor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então Jesus, não só um perdão que substituiu a nossa condenação, como também esse perdão gerou, pela graça, né, uma ação intercessória por nós.